Fala galera, beleza? Aqui é o Vector, estou aqui para mais um vídeo de hoje e dessa vez estamos aqui a é, falar sobre o, o que TikTok não presta e explicado A ah, vida porque você está acelerado? Eu simplesmente eu também não sei Só sei que quando eu fui lá, no evento de, de carros antigos lá em Praia Grande eu é, em, Que já foi? Ah, Foda-se, um dia Eu comprei isso daqui mas mais chaveiro. Olha que chaveiros bonitos Um Uno e um, um Fusca Bom, enfim, foda-se é, Não é o que importa aqui, foda-se Bom, estamos aqui para mais um vídeo de hoje né? Falar sobre o TikTok, né? Óbvio Bom, que Tok é meu para começar <risos> Bom, tem a parte boa do TikTok Que eu já vou falar aqui agora Eu vou falar, pera aí Ah, a parte boa é que Que lá dá pra crescer muito rápido Já no Youtube não dá mas, como eu dei o TikTok, então não instalei. Me foda-se, né? <risos> Bom, agora vamos para partes ruins. Bom, para primeiro começar, os desafios. Aqueles challenges. Bom, tem uns challenges que são. Até comuns, né? Vamos poder dizer. Mas tem uns que são patéticos. São bem patéticos. Como, por exemplo, aquele lá de engolir sal Eu como sal, mas não engulo um pote inteiro de sal Bom Qual era o outro desafio que eu não tô me lembrando? Qual era o outro desafio, caralho? Pera aí Ah, o desafio de limpar, uh, limpar o caralho é... Qual o nome? Lamber a tampa da privada Que é aquele... Toilet challenge mano, que desafio patético. ainda, tem... ainda por cima é aquela mulher lá que fez esse desafio pegou covid, que malaca. bom, enfim. outro desafio é o, o tal da nós moscada. e sim, não sei como é que fica chapado com a porra do nós moscada mafica. entre outros desafios aí que é só você pesquisar aí porque eu não tô com computador, porque esse computador aqui não tá funcionando. Ah, vou. Ó, ó, speedrun aqui, ó. Speedrun, caralho. Não tô. Não tô jogando nessa porra. Não tô jogando. eu não vou falar que vocês lá, pra tomar no cu, velho. Pera aí. Definitivamente aberto, senhores. E senhoras e senhoritas, né? Também. O computador demora, sim. Óbvio que demora, né? A gente tá com quase quatro minutos de vídeo. Bom, vamos ver se ele vai ligar, né? Fica com o boné ou escroto? Escroto Ele fica nesse mouse aqui que eu não entendo o porquê Eu acho que sei lá, tá bichado, não sei Eu sei que tá, não dá pra fazer mais vídeo no computador, não sei o que arrumar Bom, mas é só em breve e Em breve também teremos vídeo de de Drive e Minecraft mas Enfim, foda-se do barulho não não é o barulho de eu me, me, me, me mexendo tudo aqui pra tirar o bagulho do cabo no computador mano o filho da puta ainda tá ligado o filho de uma puta ainda tá ligado vocês não estão entendendo eu não sei o um carregador virou uma máquina Liga, porra. Agora estamos com quase 5 minutos de vídeo Bom, agora vamos para uma parte que eu não entendo no TikTok Que é sobre palavras inglesas Bom, vamos começar aqui uma palavra Palavra cringe Que diabos de palavra é essa? Mano, eu já vi giant Eu já vi qual é o nome daquela palavra, caralho não, daquele bagulho não, que, que o Sonic XZ fala Why God, sei lá, alguma coisa assim E o iPhone, sei lá, essas coisas aí que eu sei de inglês De frase <risos> agora, cringe E mano, pra, é, pra você ver o quanto bosta essa palavra em, em português É vergonhoso o nome Em português fica vergonhoso ou vergonhosa É que é tipo encurtação, mas porra Cringe? Ah, cringe é meu ovo, oh, porra. Bom, enfim. Disse que eu ia falar. Estamos com quase 6 minutos de vídeo. Não, não tá. Não tá longo, não. Na verdade, não tá curto, não, o vídeo. Mas, enfim. Agora, vamos, é, vamos pra uma parte até que interessante: É. Os anúncios do TikTok Só uma bosta, né? Concordo. Mas e o dos, o, do, o, os do Kawaii? Também é uma bosta, né? e eu duvido vocês vocês nos comentários é, falarem qual é, é o, o, qual é o nome o anúncio mais o, o, caralho, o anúncio mais irritante entre esses dois o TikTok e o Kawaii eu duvido eu duvido vocês falarem quero ver o que eu tô fazendo da minha vida bom e pra dizer aqui que que que eu sou fã da Rússia eu não sou fã da Rússia, porra nenhuma. Ah, vida, que caderno é esse? Geografia. Foda-se. <risos> Essa bandeira aqui é muito significativa, né? Que até a profe... Detalhe: professor de ensino religioso. Ah, falou pra fazer uma bandeira da paz. Que é aquela bandeira branca. Bom, <risos> eu fiz isso daí, ó. Tá escrito. Ó, é, é, é sério, tá escrito assim, ó. Parem de fazer guerra ou desgraça ou, ou desgraça, né, no caso E tá pegando fogo E até falou parabéns Foda-se Foda-se, parabéns Ai, meu Deus do céu E eu quero ver vocês fazendo fã arte. Quero ver vocês fazendo fã arte de eu um matando o Hater mano. Que em breve Quando esse lixo aqui funcionar A gente vai fazer uma parte 5 dessa porra Beleza? 4.4 eu já postei? Bom, foda-se. É isso, falou, tchau. É, vamos fazer, falar aquela baboseira lá toda. É, dá like aí. Caralho, não sei fazer mais vídeo no YouTube, caralho. Quantos, quantos meses eu tô fora? Bom. Aquela baboseira toda lá. Dá like aí se você quiser, né? Caso que você goste do vídeo. Se, se, se caralho. Qual o nome? Se você der dislike, tudo bem, eu vou entender porque... Não sei. Se inscreve aí, porque a gente vai chegar a 100 inscritos. E eu vou fazer uma placa de 100 inscritos, só que de papel, a desenhar à mão. Bom, é isso. compartilha aí pra quem você quiser a sua família, sei lá. É... Seu primo, não sei. Bom, é, vou costurar do braço. Ah, e hoje eu tomei a acupuntura que é literalmente um monte de agulha. Eu tomei só seis, viu? Só seis agulhadas. Em todo o corpo. Foi até na minha testa, pra vocês terem ideia. E não dói nada, fi. É só vocês, vocês não se, se mexerem que não dói. <risos> e é por 20 minutos. Bom, enfim. É, tchau. E falem aí qual propaganda apareceu. E falem qual é o anúncio mais irritante de, de plataforma. O TikTok ou o Koi. É? é isso, falou. Tchau, galera. Tá novinho no jogo.